E aí, a B2W quer entrar de vez no jogo da entrega rápida. Entrega rápida vende, entrega rápida para o comprador também traz relevância dentro do portal. E é disso que a gente vai falar de zero prazo de expedição. B2W, fica comigo aí. Pô, eu não sei se você estava por dentro, mas desde o dia 19 de abril a gente já consegue ofertar de zero como postagem. A B2W, ano passado, mudou o prazo de postagem para 24 horas, né? Então a maior parte das categorias entraram nesse jogo, algumas têm caráter de exceção. E agora a B2W vem intensificando a entrega rápida, né? De verdade, para o cliente na ponta, como um diferencial competitivo. Para a B2W vender mais, né? Então as bandeiras venderem mais, a americana, Shoptime, Submarino e ao mesmo tempo também para que o seller possa se destacar dos demais sellers, sellers que às vezes têm um prazo um pouquinho maior. 24 horas já é um prazo bom, mas agora você pode ter de zero. Vamos ver como é que funciona? Bora, eu já deixei a tela porque tem a faca. O link tá embaixo do vídeo aqui no YouTube. Então você consegue pegar a faca completa, tem que estar logado no portal para poder ter acesso, tá? Então você vai poder configurar o um horário de corte, ó, tá aqui, ó, pode configurar o um horário de corte, tá? O que vier depois desse horário de corte fica no o próximo dia e o que vier no mesmo dia. Então mesmo se você utilizar correio, principalmente quem tem aquelas coletinhas bem no final do dia, dá para ser bem agressivo. Quanto a isso, tá? Ale, mas eu não tenho estoque, meu Deus. A gente já cansou de falar que a tua curva A, você precisa construir estoque. Independente se você vende cross-doc, independente do que você faça, o ideal é que o que faz 80% do seu faturamento dentro do canal, ele realmente traga o maior diferencial competitivo possível e o prazo de zero é mais um tá então você deixa todos os pedidos preparados né os que forem aprovados até o horário ele vai ser coletado ou pelo seu correio ou ele vai ser coletado por transportadora se você tiver os demais serviços logísticos da B2W entrega também tá ali ó seus pedidos, seus pedidos saem mais rápido atraindo mais clientes então o trabalho da B2W é realmente entregar a venda para nesse destaque que a gente tem, porque sim, tá dando mais relevância, tá? E agora, só um adendo, não se aplica ao Fulfillment a sua configuração, porque o Fulfillment já tem como premissa uma entrega rápida, aonde eles expedem isso com velocidade do lado de lá. Vamos ver como é que configura, porque você mesmo pode fazer não precisa de ninguém. Então pilotem isso, é interessante. Tá aqui dentro, tá? Então acesse o portal do parceiro, caminho, configurações, informações de frete, modalidades de expedição para esse endereço, ó. então vamos lá, está mostrando ali, tal configurações, informações de frete, entro na modalidade ali no editar, né? e você configura o seu prazo de expedição de zero, tá? então aqui é só a conclusão, que é a telinha ali, ó, prazo de zero, para você colocar, seleciona os horários, você edita os horários, ah, sexta-feira eu paro mais cedo, ah, segunda-feira tem mais pedido, terça-feira tem mais pedido, você que dita o horário dentro da tua realidade, mas é importante aderir a esse serviço, tá? Então aqui 20 minutinhos já é para estar tá publicado e já vai embora, que eles trouxeram algumas integradoras que já estão disponíveis para trabalhar com prazo de zero, né? Então, a a Bling, a pré code e Lynx já estão aqui dentro e o seu prazo ele é associado ao local de endereço de armazenamento que você especificou, porque você pode ter mais do que um local hoje dentro da regra da B2W. Então me conta aí o que você achou sobre essa mudança e principalmente é muito importante que a gente faça adesão a pontos que tragam diferencial competitivo dentro da plataforma. Se você quer engolir o teu concorrente, seja mais rápido do que ele. O recado está dado. B2W Marketplace. Bora, vamos junto acelerar. Aqui já está d zero. E aí? Valeu.